não acredito que o vasco está agarrado às redes sociais agora. Como é que é possível? Ah, escondida, escondida. Como, escondido. Estou escondido. Como é que é assim? possível uma coisa destas? Estás bom. Muito bem, obrigado. dá é um bistec. Olha, vou-me sentar aqui. Ai, que fome que o meu lanche está aqui. Então, quando, estou, estou em direto em que sítios da vida? Conta-me lá, no Porto Canal ou mais ou Estava onde? precisamente aqui a criar uh, um direto 360, mas de uma outra forma, porque de outra forma já fizemos, não é? Sim. Portanto, eu vou carregar aqui no botão Live e vou-te mostrar o efeito disto. Mostra. Cá está. Então, vou virar para ti. Hum. Então, este efeito 360 é um efeito, chama-se o Tiny Planet, que é visto de cima. Uh, ah, eu fico com uma testa enorme, imagina a Molly. Molly é lá cá. <risos> se nos aproximarmos muito, ficamos uns gigantones. vira <risos> lá cá, Ficamos nos gigantones. <risos> uh, mas uh, a ideia deste formato, isto é um vídeo quadrado, como os vídeos do Instagram, uh, e o outro formato que fizemos a é transição. tem que rodar o telefone, como a mão estava a mostrar na, na câmara. Com este é um vídeo que tanto funciona no Instagram, funciona no Facebook, é um vídeo quadrado e é visto de cima, portanto tem uma perspectiva diferente. As pessoas lá também, em casa não? conseguem ver alguma coisa. Penso que sim. Uh, já está a já dar no Facebook, conseguem através do Facebook ir buscar este live e se quiserem penso que conseguem até mostrar aqui. Na, na, era bonito, na. era lindo, Sim. lindo, lindíssimo. Sim. E, e mais uma vez, este, este live que fica aqui neste formato, pode ser depois partilhado em qualquer rede social. Em, aliás, em qualquer social media que, Mas isto aqui como de é que se chama? Esta é uma câmera 360, este modelo é o Insta360 One. A outra da outra semana, era Samsung Gear 360. Eu acho que não tem aqui o Facebook aqui, vamos tentar. Molinda! Anda aqui a ajudar porque eu não sei onde está o Facebook aqui. Eu nunca. Se não, eu posso tentar aqui é também o tablet. Eu, assim eu, eu ligo li li zero ao Facebook. Zero. Zero. Agora é só o Instagram, não é? É, faço um sacrifício. Eu hoje fiz um post no Facebook, mas foi assim a sacrifício. É muito custo. Não consigo encontrar sequer o Facebook aqui. Mas eu sei eu. que há aqui uma aplicação qualquer para isso. Gustou de páginas. Acho que é isto. Acho que é isto. Este chada... Ah, mas está fechado. E a mal. aplicação azul, não tem aí? Não consigo abrir. Oh. Ah, mas espera aí. tenho aqui. O... Não faltam aqui oh, dispositivos. Eu não... Olha, eu um gato, eu sei sim, não, isto. Que... Põe a tecnologia... mão no bolso, sai qualquer coisa. <risos> sai sempre, tecnologia sempre, todo lado. Olha, já cá está. Mal, mal coloquei isto. daqui cá é para eu mostrar. Ok. Sázinho, assim, consegues estar aí da grua? Está a dar... Está a dar... Oh, Mola, está no meu perfil, não está na página. Portanto, se pesquisar Vasco Marques, é aquele que tem o fundo verde. Está no perfil. Tem que Tem que virar, ok. Assim? Ah, isto tem som e tudo. Pois. Está. O que achas desse formato? Achiro. É? É Sim. É chamado o formato Tiny Planet de transmissão 360. Eu vou cenar deste lado. Como é que fica aí? Que giríssimo. Que, que giríssimo. Os dois já cenaram. Já chega? Já perceberam? Como é que, é que isto Pronto. Ai, vai-me Não, não. <risos> parvo. -par Bem, é... Podem também mais uma vez interagir em direto. Vamos acompanhando. A Maria até pode ir, de vez em quando, comentários Promete, não Prometo, não vejo as tuas Não faz mensagem, mal, mas... eu não tenho segredos. Eu não tenho segredos. Eu não Estás a ver? O pensamento do Luís foi não, não leias não as mensagens do Vasco. Estás a ver como é que tu és? Hum, a, minha, de vidro. a minha vida é um direto, por isso não tenho qualquer problema. De vidro. E a vida do Luís também vai ser um direto, daqui a bocadinho ali sentada <risos> na, comigo na mesa. Olha, então um, o tema de hoje é a estratégia de redes sociais. Sim. Estamos em janeiro, portanto ainda é um bom tema para, ou é uma boa altura para se definir a estratégia de redes sociais. Um, e também porque 2017 foi um ano que trouxe algumas alterações, como tu observaste muito bem na última rubrica. Uh, e em 2018 vão ver ainda mais. Uma questão que fazem com frequência é quais são então os social media ou as redes sociais que devemos estar presentes? Não é de resposta fácil a essa pergunta, não, depende mas... com vários critérios. Sim. Então a minha proposta que eu tenho aqui neste slide é tenho os cinco mais populares. Estar no Facebook não chega, até porque há pessoas que não estão no Facebook, não é? portanto temos que chegar aos diversos tipos de público, mas estar no Facebook, sim, temos que ter uma presença profissional no Instagram, no, no, no Facebook, para, para conseguirmos chegar uh, às massas, a maioria das pessoas estão no Facebook. Depois, como rede social número dois, Instagram. Para as pessoas que gostam de Instagram, como maioria, não é? Uh, então, é. estamos no Instagram é fundamental. Ainda há muita resistência das empresas a ter uma presença profissional no Instagram, porque não sabem muito bem como fazê-lo, porque o registro é diferente, é mais informal, é menos comercial. Uh, da minha experiência, quando eu contato com as empresas, mais de metade ainda não está no Instagram e ainda não sabe bem como está no Instagram. Portanto, rede, opção número 2, estamos a generalizar, claro, vai depender da atividade, mas temos que generalizar. Opção número 2, Instagram. Depois, terceiro passo, YouTube. YouTube é um, é um social media diferente, não é como uma rede social, mas sim como um social media para eu publicar vídeos. Por exemplo, este vídeo que estamos aqui a fazer direto, posso colocá-lo no YouTube. Esta câmara não me favorece nada. É eu estou estamos... constantemente a olhar para estamos para é Estamos imagem. muito próximos, estamos muito próximos, sim. Uh, numa próxima devemos fazer uma experiência com na grua, por exemplo, neste formato. Né, já fica visto assim, ah, é capaz isso de ser é, Isso é mais lindo. Sim, sim. sim isso, isso é mais sim. lindo. Sim. Então, o YouTube, como no social media o vídeo é um formato incontornável, sim. Uh, então o YouTube é uma plataforma interessante como segundo motor de pesquisa e porque aparece também uh, no Google e, portanto, é, é fundamental ter lá uma presença. Da minha experiência também é uh, o social media, o ponto fraco que normalmente as organizações têm, que não têm um, uma conta no YouTube bem configurada. Depois, LinkedIn, temos o perfil e temos a página de empresa. Principalmente o perfil, neste momento, é a rede social que nos traz mais alcance orgânico. O que é que isto significa? Quando publicamos alguma coisa no LinkedIn, ajustada a essa rede, uma rede social profissional, claro, tem um alcance muito, grande. Isso é verdade, é que eu sou bonita, mas com esta filmagem é só cabeça. Eu disse que isto Também vejo comentários, é? Claro. Quer dizer, estava eu a dizer, eu aqui, quer dizer... -te. Mas é igual, olha, tu ficas, ficas ficamos igualmente Pá, a minha vida. Já tinha dois. poucas câmaras a, a apontar. Eu estou me a sentir um verdadeiro, big brother da vida. Estar assim ou estar assim é igual. Eu vou apontar para ti, que se sempre podes acompanhar eu E assim, aqui, achas eu passo... que fica melhor? Fica melhor, fica Ai. assim, sim, sim. <risos> estou natural, não estou? <risos> sim, sim. Bastante natural. Olha, sim. eu ia ouvir aqui, está aqui a dar... Já é, para eles, trás. Aqui. A Isabel Basto costuma sempre comentar, já outra vez também comentou. Muito que é querida, 100, Isabel, assim. obrigada. Não disse nada que eu não soubesse. Eu <risos> estava já a prever que ia ser <risos> este o um impacto nas redes. É, vai ter mais likes, mais reações, vai, é? vai. vai ficar viral este vídeo, não é? Falar bem ou mal. Sim, sim, vão estar dois gigantones no, no, no live 360. <risos> o Luís está a dizer para eu te deixar falar. Muito Vou bem. Vamos calar. Então, olha, LinkedIn é neste momento a rede social com mais alcance orgânico. O Facebook, como nós já vimos na, na outra rubrica, o alcance é próximo de zero, orgânico, não é? Há exceções, claro, mas a tendência é essa. No LinkedIn, publicar de forma ajustada, uma rede social profissional, tem um alcance incrível. Ainda esta semana fiz, uma, fiz várias, faço todos os dias. Uma delas chegou a 50 mil pessoas. Orgânico. Isto no Facebook é quase impossível. O que é que é o alcance orgânico? Só, é, as pessoas veem os conteúdos, mas eu não tenho que pagar. Portanto, chama vamos dividir em dois grupos, orgânico e pago. Orgânico é, naturalmente, organicamente, os conteúdos chegam às pessoas. e Eu não pago nada, não faço anúncios. Depois há o conteúdo pago, que eu pago para chegar a mais pessoas. Oh Vasco, estou com um problema técnico. Já não me lembro da palavra passe do meu LinkedIn para ir há quatro anos. É fácil, vamos ao LinkedIn e a opção recuperar a palavra passe. E recebes no teu nome. Está resolvido. É a única forma. Depois temos já. Uma carta em casa registrada, Isso, diz o Luís. Exatamente. Não, vem o carteiro a casa e entrega um telegrama com a, com a, com a palavra passa. A palavra passa. passa. Sim, sim. Ah, cantado Deus. exatamente. Portanto, LinkedIn, principalmente o perfil, é muito importante. Por fim, Twitter, o... deixa para o fim Twitter. O Luís é tão uh, redes sociais que diz: vamos lá, vamos embora, vamos falar do passarinho. Sim. passarinho. <risos> Twitter. Uh, se for em Portugal, não é a rede social mais utilizada, claramente, mas, por exemplo, os Estados Unidos. Uh, o Trump adora o Twitter, mas não é só o Trump. Ninguém É só o Trump vários... a dar ao Twitter, ninguém mais viu. Exatamente, o Twitter. exatamente. O Twitter só de cima só por causa do Trump. <risos> uh, portanto, estamos já falar de mercados internacionais. Há vários mercados que utilizam o Twitter, ou há alguns setores, como o turismo, comunicação social, uh, públicos tipicamente mais maduros no digital. Portanto, uh, é uma rede social. Portanto, estar só no Facebook não chega. Se quisermos o passo a seguir ao Facebook, generalizando Instagram Sim. YouTube. LinkedIn, depois Twitter, se tiver sentido. Portanto, há outros social media, mas aqui já temos muito o uh, que fazer. Olha, posso saber a tua opinião relativamente a isto que nós estamos a fazer, que é pusemos hoje uh, uh, no Insta Stories em Boa. destaque Sim. os looks dos Grammys que vamos falar na sexta. Boa. Para as pessoas irem votar. Boa. Não é espetacular? Muito bem. Não muito é super bom. interativo com o nosso muito, público? Muito, muito, muito, muito. Incrível. Incrível é isso, não muito é? Bem, muito Molly. bem. Vocês estão muito criativos. Mariana, espetacular. Muito criativos. Muito criativos. Não, nós excelente, ideia. Uma... excelente Boa. ideia. Também achei. Bom, gostei. Vou lá votar também. Vais? Boa. Prometes? Boa. Quero saber a tua opinião sobre alguns looks? É, para mim é fácil votar é sim ou não, portanto é o. Um... Então ao, vai ter algum um critério, sim, o gosto. Sim. sim, exatamente, sim, sim, sim. É que é Luís? Ele está super resabiado comigo hoje, está a dar me imensas ordens. Diz. Planeamento de social media. Então vamos lá. Estratégia, uh, ainda temos aqui algumas coisas para ver, de facto, vamos acelerar. Então, resumindo, estratégia social media, público-alvo ou persona, ou seja, ao definir a estratégia, vimos lá escolher os social media, generalizando, depois tem que pensar qual é o meu público-alvo, ou seja, quem é que eu quero chegar, Sim. ou se quiser ser ultra específico, persona, que é conseguir definir ainda mais os critérios do quem eu quero chegar para ajustar a estratégia em função disso. Objetivos e métricas, quais são os meus objetivos nas redes sociais, o que é que eu quero fazer? Uh, e quais são as métricas, quais são os indicadores que eu vou acompanhar. Orçamento para social ads, portanto, pensarmos na estratégia de redes sociais e temos orçamento zero para anúncios, não é um bom começo. Portanto, tem que pensar qual é o orçamento que eu consigo mensalmente para anúncios, pelo menos Facebook e Instagram, uhum. pelo menos, mas poderia fazer também YouTube, poderia fazer também LinkedIn e até Twitter. Não é o Twitter, é o passarinho. É o passarinho, exatamente. <risos> Depois, os conteúdos. Quais são os formatos de conteúdos que eu vou ter? Fotos e vídeos 360, lives, vídeo, etc. E que tipo de conteúdos? Vão ser conteúdos mais de envolvimento do público, de interação, como temos aqui este exemplo, ou conteúdos mais comerciais? Convém que sejam menos comerciais e mais de interação com o público. E depois, não esquecer de integrar isto com tudo, todo o marketing digital. Portanto, não pensar em redes sociais isoladamente, mas pensar que existem outros canais, como o site, como o e-mail, como a loja online, como o blog, como uh, o Google Marketing, etc. Portanto, os objetivos divido aqui em quatro, uh, quatro tipos de objetivos. Se o Luís conseguir andar para trás, eu sei que temos pouco tempo. Dois, uh, quatro objetivos, eu dois grupos. Eu não perceba, a do Luís hoje. Notoriedade e interação é a primeira categoria de objetivos, que é a primeira abordagem. Primeiro ganho notoriedade, as pessoas depois começam a interagir, portanto é o primeiro passo. Não estou a vender nada, estou a ganhar notoriedade. Depois, no segundo grupo, tráfego e conversões. Tráfego no site e conversões ou vendas no site ou no outro canal. Portanto, estes são os, os quatro objetivos genéricos de uma organização e é isso que temos que de nas redes sociais. Ai Vasco, isto dá muito trabalho, Vasco. Dá sim, dá muito trabalho. Conteúdos. Há alguns exemplos de formatos. O típico exemplo de artigos em texto, um, um artigo num blog, por exemplo, como tens no teu blog, é um conteúdo que as pessoas continuam a gostar de ver nos blogs, aliás, cada vez é mais importante, vou fazer artigos num blog, vou, tenho que reservar tempo, tenho que pensar em ideias, tenho que planear. Histórias no Facebook e no Instagram, como têm publicado, agora já é possível que as histórias do Instagram saiam também na página do Facebook automaticamente. Já, já está disponível em algumas contas. Eu já tive na minha hoje. Portanto, facilita imenso. Fez-me <risos> uma canseira. Já tá tudo. Tudo em tempo real. Depois, imagens. É me é uma canseira, porque a quantidade de e-mails que tu, tu recebes em segundo, que eu estou a ver, não é? É impossível ali. Por mais que tapa, eu não consigo. <risos> eu estou aqui a tentar não ver a tua vida privada, mas isto, isto não é privada, é, é profissional, porque isto é... É sempre a chegar. Sempre é se é a chegar. Depois, uh, 360 Itani Planet, que é este formato, e cinemagraph e potagraph. Nós vimos penso que já há alguns meses atrás, o formato de Cinemagraph, que é uma imagem que fica estática em movimento, é um formato muito interessante. Alguns exemplos de conteúdos convém apostar 80% dos conteúdos não comerciais. Por exemplo, imagina, na minha área, eu vou publicar conteúdos, dicas e novidades de marketing digital para o meu público e não vou estar a vender não vou ter, a vender nada, na maioria dos casos. Para quê? Para criar relação e interação. Se eu quiser vender alguma coisa, faça novos. E tem aqui um exemplo, uh, para terminar, um exemplo de um planeamento estándar de social media. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O que é que são os pontinhos? Os pontinhos, é uma publicação. Ah, isto é então, muita publicação. Facebook, um por exemplo. Mais nada. Facebook, uma publicação uh, por semana, uma, uma publicação por dia, menos ao domingo, é uma proposta, portanto. Três seis... no Instagram todos os dias. No Instagram todos os dias. Tem que ser. Todos os dias, sim, sim, várias. Aliás, nas histórias, pensares quantas publicações fazes por dia. Portanto, se juntarmos os posts no feed e os posts na história, vais publicar várias por dia. É claro, três até peca por, por defeito, é mais do que três, claramente. Tem que ser, mesmo assim? Convém. Achas que as pessoas não se fartam de mim? Não, de certeza, de ti não se fartam, Não, certeza. das pessoas em geral. Não, das pessoas em geral também não se fartam. É que, por exemplo, eu tenho um suspeito... Das spe... pessoas em específico, talvez, mas em geral, não. Não é isso? Mas é que quando tem pessoas que são assim muito intensas, aquilo cansa-me um bocado. Se calhar a ti cansa. Mas Aqui quem estúdio, segue... não cansam? Vou fazer uma votação. Co exatamente. Quantas vezes é? por dia? Exatamente, sim. Não se cansa, As pessoas que, que querem é ver os teus conteúdos. Posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Sou tão básica eu nessas coisas. A Susana, já vi a tua mensagem. Já sei que te riste muito. Eu agora trago o telemóvel para acontecer alguma coisa ao meu pequeno João e uma pessoa tem que estar sempre muito preparada. Bem, claro, claro. Mãe que é mãe, é assim Acho não é? Que sim. sim, sim. Portanto, aproveito e vejo sim. as mensagens de amigas. A Susana riu-se muito com a palavra-passe do, do Instagram. Como é que eu coloco isto tudo a negro para escrever só. coisa? Tudo negro? Só. Sim. Isso tem que ser nas mensagens. para, ser, Acho para como é que eu faço? Como é que fazes? <risos> Põe o dedo. Não. Põe assim no sítio liso. Tira uma fotografia. Escreva-se. É uma boa ideia, exatamente. Também já fiz isso. Quem, quem, quem, não, quem não caça com cão. Caça com gato, não é? Caça com... Eu também já fiz isso. Já fiz isso. E fica bem bonito assim num padrão. Aí está. O fundo, o, o chão, sim, uma boa solução. É? Só as mensagens do Instagram Direct já dá e depois pode-se guardar essa história e enviar para aí. Pois ensinas nisso. Sim. Pronto, então eu perguntei. enquanto conclu... eu faço então, as perguntas. Facebook, existem uh, estudos que o número elevado de publicações não ajuda a ter mais alcance. Portanto, genericamente recomendo uma publicação por dia. Naturalmente que isso pode variar, se vamos a falar do Porto Canal vai ter muito mais publicações, se vamos a falar da Associado de Advogados, vai ter menos do que uma por dia. Portanto, é um plano uh, genérico. YouTube, uma por semana, Instagram, pelo menos três por dia, LinkedIn, uma por dia, durante os cinco dias úteis, e Twitter também três por dia. Portanto, é um plano genérico naturalmente tem que ser ajustado a cada organização, a cada setor, mas assim, desta forma, já Estão temos aqui uma proposta porquê, para porquê definir a estratégia. Só uma vez? Porque provavelmente pode não ter conteúdos em vídeo suficientes para alimentar mais. Pode fazer mais do que uma vez por semana, mas uh, a realidade é que a maioria das empresas não, não produz vídeo mais do que uma vez por semana. Okay. Ou o, o vídeo que produz adicionalmente não é para o YouTube, é um vídeo para histórias, ou um pequeno vídeo para o Facebook ou para o Instagram, mas para o YouTube não é relevante. Portanto, e temos que ajustar também essa questão do vídeo. no YouTube é um vídeo um bocadinho diferente. Eu ainda não fiz o post, já tenho respostas. dá a ver isso, Mali. Cheira. Ó, oh, que queres pôr aqui o sim ou não? Coloca, coloca, que a minha vida não é isto. A minha vida não é, não são redes sociais. A Isabel Pinto Bastos está sempre aqui está a interagir. Bombar. Está a bombar. Eu também gostou muito da parte do... E o Rodrigo, boa tarde, bom programa. A rir-se também, não é? Claro, eu, eu sou... Isto é, um programa de entretenimento, ainda bem que eu entretenho as pessoas. É? Fica engraçado este... Este plano aqui, nesta mesinha. Ó, oh, ó, oh, oh Vasco, chama-te engraçado. Bonito, fantástico, não, não, incrível. Não, não, não, engraçado incrível. é elogio. Isto okay. ficou péssimo mesmo. Ficou uh, extraordinário. Não, não, não. Não sei para quem. Para mim não, não sei foi. Se de se mal. Super atrasado, já não aguento ouvir o Luís na minha. Deixe, Luís, temos que falar. Deixe, deixe, deixe. Vasco, muito obrigada. Obrigado. obrigado. É sempre um prazer estar contigo. Igualmente. Eu não sou como a Gosha, que diz ao gosto. Okay. O, o gosto é que diz: Foi um gosto. Pronto, nós temos a falar sobre isso no é programa. Pode-se dizer prazer. Seguindo.